Tô. Olha, antes desse vídeo começar, já deixa seu like nesse vídeo, ativa as notificações Sempre que eu postar vídeo pra vocês aqui, vocês vão receber em primeira mão Esquece de se inscrever no canal, se caso você não for inscrito Mas se você for velho de guerra aqui, ah. sempre o dedo no like, tá bom? Sim. Vamos começar esse vídeo, que eu tô pra trazer esse antes, depois dessa cozinha há séculos Porque essa cozinha já está pronta, já tem muito tempo Toda vez eu fico lando, rolando, rolando, nunca trago Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Então não sai daí Eu vou mostrar o antes pra vocês relembrarem como que era a cozinha E logo em seguida eu volto pra mostrar depois Bora lá? Aqui tem esse murinho que vai pra cozinha Eu estou pensando em tirar Vou até ficar mais longe eu tô pensando em tirar essa muretinha daqui, tá vendo? Que acaba fazendo com que a sala fique uma sala integrada, né? Com a cozinha. Quero tirar e colocar uma porta de madeira de correr aqui nesse espaço aqui pra separar o ambiente da sala e da cozinha. Porque eu não gosto muito de cozinha americana. Eu acho que em apartamento fica legal, mas em casa eu gosto de cozinha separada. Então eu tô pensando em tirar aqui e colocar uma porta de correr embutida. Sabe aquelas... bem bonita de madeira? Aí aqui, ó, tem os armários que a proprietária deixou aqui. O chão daqui já tá em porcelanato, mas mesmo assim a gente vai trocar. Olha como essa a cozinha tem é bem ângula, tá vendo? É bem grande a cozinha. A gente vai trocar todo o revestimento também, colocar em porcelanato. Vamos trocar pia. Vamos fazer, acho que essa parte aqui inteira em armários. Vai ficar bem legal. E eu tô pensando em também trocar essa porta. Tô querendo colocar aquela de vidro, sabe? Toda de vidro, de blindé. Sem essa... Essas partes em ferro no meio, toda de vidro, só de vidro, sabe? Lembraram? Lembraram de como que era o antes? Eu cheguei a postar um videozinho aqui no canal mostrando a casa toda quando eu comprei. Então eu acho que vocês lembram desse takezinho aí da cozinha, que inclusive está no outro vídeo. Mas agora vamos sem mais delongas. Vamos ver o depois da cozinha? Que eu tô ansiosa pra mostrar já. Ai, tchau! Solta! Essa daqui é a porta da cozinha, como vocês sabem. Eu espelhei, tá vendo? Eu coloquei uma película espelhada pra... Dá pra ver a mesa, tá vendo? E não dá pra ver do outro lado, quando as luzes lá da cozinha estiver apagadas. Não dá pra ver a bagunça e etc. Ui, ó. Bem Olha que coisa mais linda que ficou a nossa cozinha, gente. O cafofo tá muito lindo. Primeiramente, eu vou começar falando desse porcelanato, né? Que é o Detroit Crema, da Helena Porcelanato. Tanto da parede quanto do chão, a gente usou o mesmo para fazer espelhado, né? Como vocês podem ver. E, cara, é sensacional. Eu, assim, eu sou completamente apaixonada por esse porcelanato. Aí aqui eu fiz uma ilha. Antes eu ia colocar o fogão nessa ilha. Porém, eu comprei um fogão, não um cooktop. Eu comprei um fogão já embutido com forno. Então, não dava pra colocar ele na ilha. Então, acabei fazendo a ilha de balcão. Aí, aqui, tem o armário, tá? Eu vou mostrar dentro, que deve estar tá uma bagunça. Mas é um dos armários daqui. Ilha é de ímã. Ai, gente, eu tô me adaptando ainda com esse babado de ímã. Ficou. Tá vendo? Porque é um ímã. Você faz assim, ó. Tuque! Ele abre. aí. Ele fecha, só que às vezes você tem que fazer devagarinho, ó. Tá vendo? Ui. Aí, coloquei também o mes a, a mesma forma, tá bom? É, daqui da ilha, eu coloquei nessa parte. Vou deixar um pouco mais de longe pra vocês verem como que ficou os armários, olhem. Agora eu vou mostrar de pertinho. O imã da mesma forma, Mesma coisa. E, cara, eu... A única coisa que tá faltando nessa cozinha é a minha, minha coifa, né? Que vai ficar aqui em cima do fogão. Isso é a única coisa que falta na cozinha, né? Que esse espaço aqui foi justamente pra ela. Aí parece que fica vago, né? Mas a gente vai colocar... Ó, fizemos um cantinho do café ele E minha mãe Maravilhosa, né? Porque se não fosse ela com toda a criatividade dela Esse cantinho não teria ficado assim Minha mãe me ajudou muito Comprei essa Dutiguti, do do eu falo pra ela Pra poder fazer chá gelado E etc Ela que sempre tá enfeitando aqui E basicamente é isso Ah, esse porcelanato aqui da Helena Porcelanato também é o Detroit Acho que é Detroit Mix, se eu não me engano, tá? Ele é muito lindo também. E aí, galerinha, gostaram? Uma das partes que eu mais gosto é essa. Tem os lustres pendentes aqui, eu comprei na Elaminim. Aí eu comprei duas banquetinhas pra colocar aqui, tomar um café. E, cara, essas frasezinhas, minha mãe que colou também, gratidão, fé, Deus, força, família e amor. E aí, o que vocês acharam da nossa cozinha? Ai, ah, aquele relógio também é lindo, olha. São talheres. <risos> a coisa mais linda, né? Eu sou apaixonada, gente, pela cozinha. Uma das partes mais bonitas da casa é a cozinha. E aí, vidas? Gostaram? Ai, eu espero que vocês tenham gostado desse antes e depois. Eu amei a minha cozinha, gente. Tô completamente apaixonada. Eu que não sou muito boa na cozinha, não sou muito boa pra cozinhar. Tô começando a aprender umas receitinhas já. É, tô começando a cozinhar umas coisinhas. Quem me acompanha no Instagram tá vendo aí que direto eu faço lasanha, invento umas coisas. E se você não me acompanha, me segue lá no Instagram também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse antes e depois. Eu vou voltar agora pra mostrar o um antes e depois da parte de fora. Que é a área gourmet, a parte da piscina, a parte da área de churrasco, lavanderia... Acho que semana que vem, em nome de Jesus, me cobrem, me cobrem. Entra no meu Instagram e me cobrem pra me esquecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.